Ei pessoal, tudo bem? Eu vim aqui passar o meu relato das 11 horas, mas queria muito saber de vocês como é que tá rolando aí pra vocês, se vocês estão fazendo fragmentado ou direto. Bom, é, eu experimentei os dois e os dois foram super transformadores com sensações parecidas, então, mas é legal. É legal a gente perceber a nossa força de concentração. É né? que tá bem solta. É, parece que a gente está vivendo muitas influências, mas espera aí que é muita coisa para contar. Hum, na primeira hora eu senti uma onda de amor absurda, como se me fechasse numa bolha mesmo de amor, né? como se eu tivesse num círculo eletrônico, num, numa célula áurica dourada. Ninguém podia entrar. Aquilo era só meu. E aonde eu ia? Eu tive que viver nessas 11 horas, aonde eu ia, é, aquela bolha ia comigo. E eu comecei a ver nas outras pessoas, essas bolhas, e aí as pessoas produzindo o que elas queriam dentro dessa bolha. E dessa bolha, dessa célula áurica, saíam as criações. Né? Primeiro vinha muito holograma em volta, que eu via acinzentado ainda. Do, da qualidade dos pensamentos das pessoas e aí depois se tornando a verdade ali diante daquela visualização e eu estou olhando tudo com muito carinho e olha, todo mundo criando o que, o que quer sem ter consciência que quer <risos> sem ter consciência que está criando e quieta nesse amor nas sete primeiras horas foi um estado de graça, de amor dando um, um up absurdo no, nos meus atendimentos de percepção né, de não deixar essa célula áurica abraçar tanto o outro, mas ficar num, num estado de distância ali, ajudando de uma outra maneira, também foi bem interessante. Aí da oitava hora em diante começou a ficar mais forte o negócio, porque começar, começou a surgir uma resistência e existe estudo científico, que a nossa capacidade de assimilação, que é importante quando tá fazendo algum tipo de estudo, você para. Respira uns 10 minutinhos e depois volta. Principalmente quem está estudando para concurso, essas coisas, mas olha, isso é uma visão muito retrógrada, né é um estudo de uma fisiologia da condição de estímulo e de uso que se fazia anteriormente, então realmente era muito mais restrito. Agora a gente está tendo uma abrangência de uso não só do nosso aparelho mental, né? quer dizer, do nosso aparelho cerebral. É, do nosso aparelho mental e também de toda a estrutura fisiológica, porque é uma inteligência muito avançada, e também o nosso espiritual, né? que em união a energia nunca para, aquilo sempre flui. Então, quando veio essa resistência, eu falei assim: olha, eu sei, mas eu não vou parar. Ah, mas falei, não, eu vou trabalhar em conjunto, talvez a capacidade de assimilação, você esteja cansado aí eu entendo. Aí por cansaço sim, tá gente, bateu o cansaço, descansa, não tem problema. Falei, não, eu entendi que isso aqui vai começar a me dar avisos de fazer mal, porque meu corpo tá dando um sinal, então tá bom. Aí fui, desliguei, aí depois eu fui de novo, aí o aviso quis vir, eu falei, aí, então mas isso aqui é muito bom para nós aí vinha mas eu já vi eu falei mas eu quero completar é um desafio você não quer ir além aí a resistência lógico que eu queria ir além. então vamos e aí aquele dissabor começou a desfazer e dar a vontade de ó você já porque nós somos né nós somos nós somos e aí de repente minha gente meu quarto Primeiro, antes do meu quarto, eu coloquei a Alice pra dormir, eu tava ouvindo. Me veio uma memória linda, toda dourada, assim, de uma vida passada meia que uma questão que eu tinha que resolver, que tava no meu corpo. Eu falei, nossa senhora, o oh, que, que é isso? Tava lá. E até era difícil, parecia que tinha alguém. Tinha um ligado cinema na minha frente, assim, não, não tinha nem tava muito aquém de imaginação era muito perfeita a visualização, nossa até fiquei meio assim mas deixei porque eu tava totalmente envolvida na história, era eu afinal de contas ali e foi magnífico foi lindo na história ali, eu era o homem né, é lindo o casal lindo, era uma história que eu vivi, eu vivi um romance né? eu era um homem e tinha essa mulher E nós éramos uma espécie de chama gêmea ali e foi fantástico a limpeza de memória tudo clareando saiu do cinza pro claro mas mostrando a cena depois do que, que tinha acontecido com a gente falei nossa eu nem pedi para isso e veio porque eu te ouvi mano beleza fui pro quarto a, a essa expansão do mantra começou a me dar indicativos de fazer a liberação desses padrões dessa memória é, ativando a kundalini e eu fiz, foi incrível, ajudou pra caramba, né? E continuei e de repente quando o meu corpo começou a relaxar pra dormir, sabe aqueles pranayamas que quando a pessoa cai a pressão, ela vê umas estrelinhas? A gente chama de pranayama, energia aqui. Que é só respirar aquilo é energia vital, né? Se respira já é isso, aquilo tá em nós, né? só que como a gente cultiva às vezes o oposto. Acaba perdendo o brilho e a gente trabalha com uma energia um pouquinho mais escassa do que a verdade, do que tá disponível e abundante para nós. Comecei a ver brilhar, brilhar, brilhar. Falei, uau, uau, que lindo! E aí todas essas essas energias que isso começaram, a tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá chegando. Eu falei, nossa Senhora! Ai Deus, me leva. deixa-me fazendo decretos gostosos era como se até pessoas que tinham muito poder de me influenciar era como se eu me preservasse naquele lugar, mas ainda assim sendo honesta, ainda assim usando alguns artifícios né, de, de imposição de é, ou não gostar de tal coisa oh, não gostei disso assim, mas tão natural, sem rancor sem peso nenhum e aquele círculo, ninguém entrava e, e eu numa liberdade de falar isso sim, isso não, isso eu gosto, isso eu não gosto Mas sempre escolhendo o amor, independentemente do que vinha por trás O, o carro-chefe era o amor Falei uau E aí nesse dia eu falei que tudo se resolva Porque eu cansei de ficar resolvendo lenga-lenga devagar Quero resolver agora o que precisa Pelo menos hoje, né? Porque isso não para isso, gente, passei por umas meses, assim, mas vinha uma força para resolver, vem uma força para estar naquele lugar. É, vinha vontades repentinas de gritar, mas com tanto amor, sabe? Com, com aquele vigor, coisa mais linda. E depois disso, gente, assim, eu me mantive nesse lugar. Não oscilou mais porque eu tô fazendo esse registro. Claro que essas oscilações Elas vão diminuindo. É, você vai se aplicando é natural que você tenha mais daquilo que você cria o hábito mas é, esse mantra deu esse jump muito forte é, de estar tá nesse estado gostoso de, de você estar tá com você mesmo sabe é, só que agora vem as adaptações externas porque a gente de repente acordou num corpo que estava totalmente em desalinhamento não corpo em si como eu sempre falo mas o peso das bagagens que é dos da falha dos sistemas né? e não as doenças ou qualquer coisa que a gente tenha passado que foi só um aviso do nosso sistema Ei, tá acontecendo alguma coisa aqui vamos olhar né? então você começa a ver que você começou você iniciou o comando eu tô no meu comando central, agora aqui dentro tamo junto, só que tem toda uma vibração externa que você precisa ajustar em você não Nos seus amigos, nos seus familiares ou tentar fugir não é isso não, gente não, não pira a cabeção, não vocês estão com essa sensação de fuga ou qualquer coisa assim porque vocês estão querendo fugir de vocês mesmos tudo isso que vocês criaram aí é desejo e vontade do teu corpo, então pera lá e que que é isso? Vamos honrar quem nós fomos no passado. Claro, você quer sair de uma situação, quer viver outras emoções, tudo bem, mas faça direitinho com o respeito. Porque em todos existe amor da fonte criadora e sabedoria. Né? Porque todo mundo é. Então só tomem cuidado com isso, sem romantizar é, o chamado espiritual, não tem nada de romântico, tem é porradaria. Tire porrada e bomba, que socorro, meu Deus do céu, quando você se enxerga, ó, oh, o que, que é isso? Então, se eu só tô falando de carinho pra gente tomar cuidado com isso, tá? Porque eu conheço muitas pessoas, já fui uma dessas alguns anos atrás, então se assim, é o conselho que eu dou, como eu até escrevi hoje lá no Instagram, não vão no impulso, pelo amor de Deus, para. Existe um processo que o corpo precisa e não adianta se isolar. É, ah, vou me isolar, vou não sei o que, não vai adiantar, só vai ficar pior o seu processo. Então, saiba o um meio termo, tá? Para ir aos poucos seguindo pelo caminho que você precisa, que você necessita. Se é que o caminho é sair por aí se isolando numa caverna, porque eu bem medito horas estando aqui em São Paulo. Ah, muda, ah, sim, a energia é outra, mas é o lugar que faz a minha energia, ou sou eu que escolho a minha energia? É esse é o tempo de adaptação que eu queria trazer um alerta que eu tô percebendo. A gente faz aqui e aí entre, aí usa um recurso antigo, desesperado. Eu vou arrumar, vou, vou, vou fazer. Não, aqui fora vai ser a somatória normal. Se eu arrumei dentro, aqui fora eu vou mudando as atitudes e eu vou colher. Vou colher. Tem que levar tempo. É igual limpar a casa. Eu não levo um tempo algumas horas para limpar. Então não adianta. aí, cara. Não adianta. Vai ter que usar da sua sabedoria. Quero ajustar as minhas relações. Vou ajustar. Vou começar a agir diferente. Porque dentro eu já modulei, Então, eu vou começar a agir diferente. A minha vibração externa vai mudar. É, ah, na parte financeira. Ah, eu vou ajustar vou fazer o meu eixo de ajuste interno que eu já fiz a mudança do magnetismo então agora eu vou ajustar a realidade construída pela nova realidade que se dará é uma questão de prática de se permitir é um emprego atrair emprego ou se para os, os para aquela forma como você achar melhor tá? e todos os outros setores por assim dizer mas uma coisa é certa não dá para ir só para um lugar a gente fala direto aqui é uma roda inteira então nós passamos por muitas adaptações eu sei da solitude todo mundo vivendo as mesmas coisas e as adaptações elas não param e agora a gente está numa adaptação de eixo de comando central de ter paciência se organizar Quais vão ser meus objetivos agora e não ficar desesperadamente Ah, vou tirar uma carta para ver se vai ser não é a sua decisão e vai dar certo ponto é isso vai dar certo porque eu estou regando eu estou plantando eu estou regando eu estou cuidando é isso ai mas eu quero que seja uma... tá sendo infantil Tá muitas encarnações só fazendo um monte de coisinha. E aí você quer o Aladim? Não. E aí que tá o povo do gato? Quando você entra nesse lugar, vem com, os, com o mantra que o Sananda passou, você chega nesse estado de graça e fala assim, eu sei o que eu preciso fazer. E você começa a fazer. Tem gente que é mais da ação de fora e tem gente que é mais da ação de dentro. Mas, sinceramente, os dois precisam caminhar juntos. Porque um vai chamar a atenção do outro para se unificar. Não tem jeito. Se é muito espiritual, você vai ser chamado para o físico para fazer um trabalho. Se você é muito só emocional, você vai ser chamado para uma outra coisa. É isso. Mas, de um jeito ou de outro, tá todo mundo sendo chamado para a unificação da sua maneira. Linda, né? Então, por favor, compartilhem aqui. A gente vai, eu vou gravar agora um outro exercício para vocês, para nós, porque eu também vou fazer mais um novo desafio. Mas aí vocês fazem da maneira que vocês quiserem. O mantra do Sananda foi uma modulação de dar espaço do corpo físico para esse amor. Né, de quinta dimensão que está vindo essa frequência altíssima. Então, vem limpando, vem reprogramando de uma certa forma. Lógico que pega o mental e o emocional. Só que agora, de uma forma específica, nós vamos focar no mental e no emocional. Trazendo modulações de reprogramação em repetição. Vou fazer aqui. Ah, Para gente, a gente pode ouvir dormindo. Você pode ouvir três horinhas aí dormindo, ou ao longo do dia, como vocês quiserem. Para ajustar os nossos setores da vida. Para estar em ressonância com o magnetismo interno que você está fazendo o trabalho, para acelerar as realizações. Porque como está muito desfocado, a gente vai trazendo foco. Eu sei o que eu quero. É uma forcinha a mais, sabe? Nossa, eu vou ouvir de 30 dias todos os dias que exagerada. eu sou mesmo adoro vou fazer e, e aí depois eu passo as impressões de como foi para mim e gostaria de ouvir a de vocês também tá vou gravar agora e vou pôr já já para vocês ouvirem tá bom e, e é isso eu acho que de tudo será que eu falei tudo eu acho que eu falei assim falei a, até onde eu senti que eu devia tem outras coisas óbvio a mais mas o meu amor pede para não contar agora. Então, eu espero que vocês entendam. Um beijo, boa jornada e vai se divertir, vai brincar, vai curtir. E ó, eu acho que hoje, eu já, essa semana eu já não coloco mais vídeos, só na outra eu coloco. Então, Feliz Natal, brinquem, comam, curtam. Ajude alguma pessoa que precise, né? não custa nada a gente poder. Ah, mas não posso. Não, um abracinho. Fala que é aquela pessoa é importante, que ela vai sair daquela. Né? Que qualquer diferença que vocês tenham com seus familiares, vocês tirem isso da frente para colocar na frente o amor, o quanto é importante, o quanto eles são sim importantes. É, eu desejo que todos saiam da arrogância da resistência, do endurecimento, do julgamento, da crítica. E escolha um olhar como as pessoas são. Nós nascemos para isso. Essa é a finalidade. Aceitação, amor e fraternidade. Então, eu desejo que o Natal seja delicioso. Faz uma farra, brinca e lembra do verdadeiro significado que vocês sabem de se conectar, de sugerir uma oração, é. desejando um mundo, um mundo melhor, eu vou fazer isso, é uma dica, um beijo.